A violência não tem classe, não tem cara. Ela, Infelizmente, ela está enraigada de todas as formas, em todos os nichos da sociedade. Nós estamos na campanha dos 16 dias de ativismo pela Não Violência à Mulher, que é uma campanha internacional. Todas as mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, elas têm a proteção da Lei Maria da Penha, independente de condição de renda, independente de condição social, independente do bairro onde mora, da cidade onde mora. E é importante a gente sempre ressaltar que ela vai além dessa questão criminal, né? a parte cível, a parte de família, separação, divórcio, ações de reconhecimento e dissolução de união estável, as ações de guarda, fixação de visitas, as ações de alimentos para a mulher e para seus filhos, além de medidas urgentes que forem necessárias para salvaguardar o direito enquanto o processo está em curso. Então, a defensoria pública está estruturada hoje para receber essa mulher e resolver todas as outras questões. Muitos homens cometem violência sem imaginar o que está cometendo, sem se colocar no lugar do outro. E o mais importante para que os índices de violência diminuam, que essa situação seja superada, é a conscientização, é a educação e, principalmente, esse é se colocar no outro. E as pessoas possam seguir suas vidas de uma forma mais harmoniosa, né?